Recebi o pacote com os documentos. Como devo proceder? Após a emissão do visto, o solicitante receberá, no endereço informado à empresa de entregas, o passaporte com o visto e o envelope com os documentos de imigração. Sob hipótese nenhuma, este envelope poderá ser aberto. Outro ponto importante é que o pacote deverá ser levado junto ao solicitante do visto, em bagagem de mão, pois deverá apresentá-lo ao oficial de imigração no porto de entrada.